Gaspard d'Auliel, ator francês, morre aos 37 anos após acidente de esqui. Gaspard d'Auliel participou de 50 filmes e séries e ficou conhecido por interpretar o jovem Hannibal Lecter em Hannibal, A Origem do Mal, e o estilista Yves saint Laurent em Biografia. O ator francês Gaspard d'Auliel morreu aos 37 anos após sofrer um acidente de esqui, de acordo com a agência AFP. Gaspard Oliel sofreu uma colisão na terça, 18, nas encostas da região de Saboia, no leste da França, bateu a cabeça e foi transportado de helicóptero para um hospital em Grenoble, mas não resistiu. Com 50 filmes e séries no currículo, Gaspard Olliel ficou conhecido por interpretar o jovem Hannibal Lecter em Hannibal, A Origem do Mal, e o estilista Yves Saint Laurent na cinebiografia Saint Laurent. Gaspard Oliel venceu o prêmio César, Oscar do cinema francês, por duas vezes, em 2017, pelo filme É Apenas o Fim do Mundo, na categoria de Melhor Ator, e em 2005, pelo filme Eterno Amor, como Melhor Ator Revelação. Atualmente, Gaspar D'Auliel estava na série da Marvel, Cavaleiro da Lua, que teve seu trailer divulgado nesta terça, 18. Gaspar D'Auliel interpretava o personagem Entomogato e Midnight Man ao lado de Oscar Isaac e Ita Hawk. A série tem previsão de estrear ainda este ano. A primeira aparição do ator Gaspard Oliel nas telinhas foi aos 12 anos, no filme para a TV Unifame em Blanc. Depois disso, trabalhou em diversas séries e filmes para televisão entre os anos 1997 e 2000. Em 2001, Gaspard Oliel conseguiu um papel no longa O Pacto dos Lobos, seu primeiro no cinema, e então foi chamado pelo cineasta Michel Blanc para o elenco de Beijo Quem Você Quiser. Gaspar D'Auliel também ficou conhecido como o garoto propaganda do perfume Bleu de Chanel.